Ele falou pra caralho que não, temos que destruir, é, de, é, diminuir o ministério, isso que é gasto, não sei o quê. Aí ele percebeu que não era bom pra ele organizar o país sem ter aqueles ministérios, talvez eles eram úteis. E agora ele teve que fazer um reverse. E aí ele faz um reverse e ele não faz de um jeito assim, tipo, explicando, pô, eu, eu achava que era ruim... Uh, mas é muito importante, eu preciso disso. Não, ele fala, ah, não, falaram que era ruim, é, agora eu quero, eu gosto. Ele, Tipo, ele não explica o porquê ele e faz E os caras que vendem curso para melhorar de vida? É a mesma coisa. Claro, com certeza. Igualzinho. Com certeza. Fique rico, eu fiquei muito rico. Fique Aí rico. você vê, como ele ficou rico? Vendendo é. curso de como ficar rico? Então você não só sabe ficar rico. Você sabe enganar a gente para acreditar que você é rico e está falando alguma coisa. Você usa o apelo de autoridade máximo. Né? Então, mas isso é fake, né? E é. tem muita gente que cai nesse fake. Infelizmente. Sim. E como mudar isso? Não vai mudar, os robôs vão chegar. Eu, eu acho que isso pode ser bom, porque o robô não vai ser fake, apesar de ser fake. Você acha? Eu, eu acho. Porque... porque o robô vai ser um fake autêntico. Porque ele é um fake. De ele uma, é um fake já dito que é fake. É. é entendo. Tipo, só que o fake dele é para se assimilar mais próximo do, da autenticidade do pensamento. Eu entendo o que você está falando. Faz sentido. Cara, eu quero que Ou os seja, robôs Ou seja, de, vamos defender os robôs. Eu acho que os robôs, eles são muito bons. Ah, hoje em dia, quem domina é a oligarquia. É uns um 5, seis caras <coughs> com cinco, Pelo menos salina. os robôs é, é, vão ser uma nova Pelo oligarquia. Menos eles vão ser inteligentes. É, é verdade. <risos> e, tá ligado? Você vai estar se relacionando com robôs é, falsos, autênticos e inteligentes. Exato. E eles vão ser melhores do que os seres humanos. Faz sentido isso. Originais, falsos e Cara, eu vou sair burros. daqui defendendo os robôs. Mas logo, logo, você vai ter que falar sobre isso, cara. Logo, não, logo, logo, logo, logo essa pauta vai estar cada vez mais uh, importante para a sociedade. Porque vai ter uh, pessoas querendo emprego e não tendo... É, já tem, né? Já está assim, né? É. Já está assim. Mas a gente vai voltar no, na depressão de novo. A gente já tinha <risos> conseguido sair desse assunto de depressão. A gente tava falando de coisas legais. O que mais você gosta, além de sneakers? Cara, eu, eu gosto de treta. Que, que tipo de treta? Ah, UFC? ou não, treta política? Tipo, não. Bastidores gosto, da política. Eu gosto de uma treta, assim, uma treta equilibrada. Mas uma treta é sempre positiva. Que treta né? que tá rolando aí? Ah, tem Puta, você pode escolher tretas assim. Qual que é a treta mais treta do momento? Eu, eu, eu não sei. É, se fala não, política. é treta política, é, lógico. É treta sim, política. Sim. Mas o, o, o, que eu, o que eu gosto é, as pessoas às vezes elas me perguntam assim: como é que você consegue, né? Equilibrar? os pratos ali e tal, os caras se matando. E é... é porque eu acho que é, a sociedade ela precisa assistir um pouco isso, sabe? E porque eu me, eu tá me coloco muito no lugar de quem está assistindo. É, eu acho que quando você está mediando um debate, fazendo algum tipo de, de mediação, se você se coloca dentro, é isso, você não está mediando nada, né? Aí você vai... Simplesmente é, ou pender para um lado ou pender para o outro. É verdade. No momento em que você está mediando, é importante que você crie uma distância daquilo que está acontecendo para que você possa ter uma certa autoridade ali naquele momento de fazer algum tipo de mediação. Então, eu procuro muito fazer isso. As pessoas sempre me perguntam, como é que você consegue tipo não perder a cabeça e tal? Imagina, os caras estão se matando lá, estão se xingando e você está, meu, pleno, firme ali, porque eu estou fora. Sim, sim, esse é o e papel eu acho que do... isso, isso Então, mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e assistindo, assistindo às vezes essas tretas, elas não conseguem se colocar nesse lugar. E eu acho que é importante se colocar nesse lugar, porque no momento em que você se deixa... Levar pelas emoções. Ai, como é que aquele cara tá falando isso? Tá? Você percebe que aquilo vai tomando, assim, você não analisa. Repente, você está se vendo fraco emocionalmente. Porque você está se deixando levar para uma discussão que você nem está, entendeu? Sim, sim. É um estoicismo então, é, isso aí. Né? É válido. É, né? é bem válido. É a técnica de meditação, se você meditação. não se identificar com seus, Total, seus pensamentos. Absoluta. E com o pensamento dos outros. Né? Total. Não precisa reagir Total. ao que as pessoas falam com emoção. né? É difícil, ser humano é muito emotivo. Mas é muito foda, ah. é muito foda. E, e eu acho assim, ter que lidar com esses embates diariamente também é um puta de um desafio psicológico. E é um né? treino, né? Não, e psicológico mesmo, né? Porque não é fácil. Ah, sim. É, enfim, é, as brigas... A enfim. minha cabeça tá toda fodida, Meu, cara. Meu, você fica desnorteado. Você tá bem né? da cabeça? Não. Eu, eu, eu, domino, eu, tô não. Bem, eu não tô bem naquela cabeça, cara. Eu não me sinto bem. Eu acho que não. Eu, eu enlouqueci muito nos últimos anos. Assim. É, nesses últimos três anos, assim, se for analisar, eu tô virando um débil mental. Mais ou menos isso. E, e você, você vai é, perdendo muito, talvez, a sua régua, né? Porque conforme você vai vendo essa sociedade altamente polarizada, dois lados e tal, não sei o quê, algumas coisas que você sempre achou meio absurdo, Vai ficando, vão ficando pra trás e você meio que vai perdendo a tua régua, né? O teu parâmetro de falar, não, não, peraí, peraí. Você vai calejando, não, né? Não, peraí, vocês estão loucos, entendeu? Já virou papo de maluco. Vamos, vamos, vamos tentar voltar aqui. A gente fica acostumado com a, com a realidade ser muito insana, né? É, exato. eu será que... que não é bom a gente acostumar? Que talvez a realidade seja muito insana. Talvez eu... a, gente, a gente nem sabe o quão insano é se a gente souber Eu gente acho que a ir. realidade é muito insana, mas eu acho que é importante a gente sempre ter uma certa criticidade nela. Entende? É, de Mais não menos. achar que o, o, o que está posto é o que está certo. Ah, sim. Não, eu isso, acho... é, isso é, um, é como Sério? você entende que é realmente insano. Pensa numa certeza que você tem. Cara, você não tem essa certeza. Exato, você só acha que exato. tem essa certeza. Uma certa criticidade sempre é bom, né? Da gente tentar, de alguma forma, passar para as pessoas. Então, eu, o que eu tento fazer ali é muito isso. É, é não me envolver diretamente. Conseguir ter uma boa relação, porque é a minha função ali, é, e ser uma espécie de porto seguro ali. O porto seguro num debate, ele é importante. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no Monarch para não perder nada. Segue a gente lá.